Irmãos e irmãs, paz e bem. Desde 1981, a Igreja Católica instituiu o mês de agosto como o mês privilegiado para rezarmos pelas vocações. Neste mês, a Igreja nos convida a rezarmos pela vocação sacerdotal, a vocação familiar, a vocação das consagradas e e dos consagrados à vida religiosa, e também a vocação das leigas e dos leigos que se dedicam nos trabalhos e animação das nossas comunidades. Quando falamos em vocação, a que estamos nos referindo vocação é um termo derivado da palavra latina vocare, que quer dizer chamado, por isso definimos como vocação a tendência que uma pessoa apresenta para exercer certa atividade ou profissão. Como por exemplo, quando olhamos para um professor ou uma professora ensinando em sala de aula, observamos que aquela pessoa, além de ali estar exercendo a sua profissão, ela tem que apresentar uma certa tendência para o cuidado e acolhida na alfabetização das pessoas que ela está alfabetizando. Ou também quando olhamos para o um médico. Esta pessoa que se dedica ao cuidado de outras vidas, ela tem que ter uma certa tendência e também acolhida para cuidar da vida das pessoas. Por isso, a vocação é algo que tende a orientar a nossa vida e, nesse sentido, ela deve ser algo espontâneo que brote do nosso coração e nos leve a uma plena realização humana. Neste mês de agosto, queremos convidar cada um de vocês a junto conosco refletir e rezar pela sua vocação, tendo sempre presente que essa escolha pessoal e resposta ao chamado que cada um recebe da vida deve estar sempre em favor da mesma. Um abraço a todos e obrigado.